Por que será que essa turma da velha política, que hoje gosta de ser chamada de novos, são os antigos, aqueles que militam na política para criar condições mais fáceis e favoráveis para o mercado, dos amigos, dos comparsas? para gerar lucros. Se o PT e a esquerda fossem tão especialistas, já teriam entendido que a culpa de mais de 50 milhões de desempregados e 65 milhões de inadimplentes não é nossa. Realmente, essa comissão vai enfrentar uma responsabilidade muito grande, que vai estar em jogo aqui, na análise dessa proposta de emenda constitucional, é nada mais, nada menos do que a destruição de um dos direitos mais sagrados que foram inscritos na Constituição de 88. O que está em jogo aqui é a possibilidade de destruir a Seguridade Social. Por que será que essa turma da velha política, que hoje gosta de ser chamada de novos, são os antigos, aqueles que... Militam na política para criar condições mais fáceis e favoráveis para o mercado, dos amigos, dos comparsas, para gerar lucros. Fazem da política condição para gerar negócio. O que eles querem, na verdade, presidente, é pegar a contribuição que os trabalhadores fazem do seu salário para a Previdência Social e transformar essa contribuição num grande fonte de lucro para os bancos para os fundos privados. E aí não adianta me dizer que quer acabar privilégio. Eu queria, por favor, Fred, fazer um primeiro desafio. Quero que me apresentem aqui, primeira coisa, quais são os privilégios que essa PEC vai destruir. Porque nem um dos militares ela está arranhando. E outra, dizer que essa PEC vai susten dar sustentabilidade financeira ao sistema, a projeção é que vai economizar um trilhão em cima dos miseráveis... E vai ter que gastar 3 trilhões para suprir o um buraco das contribuições que vão deixar de chegar à Previdência Pública, porque serão destinadas aos fundos de capitalização. Então nós estaremos aqui defendendo os trabalhadores, defendendo o povo brasileiro, contra essa sanha do mercado financeiro, que não basta os lucros bilionários dos bancos, querem agora criar um grande colchão de lucros, que é a contribuição previdenciária dos milhões de brasileiros que suam no dia a dia, para tentar no futuro poder ter o um suporte do Estado brasileiro. Querem tirar o suporte do Estado brasileiro para os milhões de brasileiros e destinar essa fortuna para uma pequena elite que vai ficar mais rica ainda com base na exploração da contribuição previdenciária dos brasileiros. É, gostaria de marcar bem nova Previdência. né E também discordando do nobre deputado que me deu, quem costuma é, governar né, com, com um balcão de negócios, é, dinheiro na cueca e tudo mais que a gente conhece, não somos nós, né? É de uma importância enorme. Nós estamos aqui justamente para trabalhar pelo correto, pelo futuro de jovens. Vamos, com essa nova previdência, gerar emprego. Se o PT e a esquerda fossem tão especialistas, já teriam entendido que a culpa de mais de 50 milhões de desempregados e 65 milhões de inadimplentes não é nossa. Ficaram anos aí no poder e levaram o país ao fundo do caos, né? ao fundo do poço e levaram ao caos. E gostaria também de marcar aqui essa poupança garantida dessa nova Previdência. É isso que nós vamos lutar. Vejo aqui também alguns deputados fazendo tantas manobras, tantas manobras, que eu acho que eles não deveriam estar aqui e deveriam sim estar trabalhando no Wallet Park. Muito obrigado.